estratégia simples, objetiva para te ensinar a ganhar aqui na Deriv. Aqui na Deriv, você vem aqui em índices sintéticos. Aqui nós estamos no Smart Trade, beleza? Observa aqui que nós temos D-Trade, tem o Debut, é, DMT5, beleza? Para você poder operar com a, plataforma, com a plataforma MT5, beleza? Temos o o Derek negocie forex senhor uma plataforma de negociação é muito muito prático aqui nós temos Master trade e o, o Binary boot beleza que é para você operar com os boot com os robôs beleza aqui vamos no Master trade ok vamos no Smart trade que é o que nós estamos aqui beleza Aqui nós vamos em índices sintéticos, índice de volatilidade 251S, ok? Aqui nós temos a operação, nós vamos selecionar dígitos para o ímpar, ok? Duração 1 um minuto, tic, perdão, duração 1 um tickets, tic, entrada, nós vamos fazer com 1 um dólares, beleza? E nós vamos fazer aqui. É... 10, dó, 10 dó, vai cai em 411 aqui, beleza? Vamos lá então, rapidinho e rasteiro. Aqui você vai contar 5 pa e entrar ímpar, ou 5 ímpar e entrar pa beleza? É o mais assistivo, mas aqui nós vamos contar 3, 3 para não ficar muito longo, tá? Então nós vamos contar 3 ímpar e entrar pa ou 3 pa e entrar ímpar. Então aqui eu já fico com o mouse posicionado. Então vamos lá direto na prática. Três ímpar, três pá eu entrei ímpar, beleza? Primeiro win, ok? Três ímpar eu entrei, três pá novamente eu entrei ímpar, ok? Mais outro win. Três pá eu entrei ímpar, aí deu um loss. O que é que eu faço? Eu coloco, aumento meu stake para dois, beleza? 3 pá 3 ímpa. Eu entro mais um loj. Não tem problema. Eu aumento meu stake para 4. 3 pá. Eu entro ímpa. Tá beleza. Então, aqui eu entrei, eu, eu esperei de, dar 3 ímpar e eu entrei, pá. Beleza, ganhei e volto para 1 um dólar. Novamente, vamos lá. Fique comigo aqui no canal, que eu vou mostrar no vídeo, que eu vou mostrar para vocês, ainda mais estratégia lucrativa, tá? Vamos fazer mais um aqui. 3 Três ímpar eu vou entrar para três ímpar eu entrei pa, beleza? Tá, deu loss, mais um, um loss, vamos para mais um ímpar agora. Três pai eu entrei ímpar. beleza? Mais um in, ó, deu nove, com nove eu ganho, beleza? Beleza? Então aqui, pessoal, no par ímpar eu tenho 50% de chance de acertar e 50% de chance de perder, beleza? Vamos lá novamente. 3 ímpar eu entro par, beleza? Mais um ímpar. Agora vamos mudar de estratégia, beleza? Você volta aqui e você vem aqui para... É, sobe e desce aqui você vai mudar para 25 normal e você vai operar com aqui esse gráfico da bolinha aqui, beleza? então a bolinha aqui, bem aqui na ponta a bolinha pintou azul você espera um para baixo